Oi gente, eu sou a Ana Savoy e hoje eu vim aqui falar um pouquinho com as pessoas que estão curiosas sobre a micropigmentação paramédica Tem muita pergunta, tem muito questionamento quando a gente posta algum trabalho feito sobre cicatrizes Então o que, que é a micropigmentação paramédica ou tatuagem cosmética como eu chamo também é um procedimento feito com uma máquina de tatuagem, aliás, muito semelhante às tintas de tatuagem próprias para esses tipos de trabalho. A única diferença é que ela é colocada um pouco mais superficial, para que a gente tenha um efeito de cor e transparência, que é o que é necessário para fazer esse tipo de correções que eu vou falar para você agora. Vamos começar com os procedimentos que mais saem, né? As areolas. Então, só nessa pandemia, 140% de aumento em procedimentos de cirurgia plástica, gente. E entre esses procedimentos, o segundo maior procurado é o aumento de mama, a redução de mama, a mastopexia, enfim. Então, o que, que eu posso fazer para as mulheres que fizeram a redução de mama? Elas ficam com a cicatriz em fechadura ou em T, vai depender do tamanho da mama, a necessidade que o médico tenha. E muitas se incomodam com essa cicatriz depois de um tempo. Então, a gente consegue cobrir essas cicatrizes com as cores indicadas para o fototipo, da cliente, dando o aspecto de naturalidade escondendo a cicatriz. Aí a gente tem também as areolas sadias, né, que a gente costuma chamar de areolas acrômicas. São areolas quase que transparentes, de tão beijinha muito claro, ou um rosinha muito claro, e a pessoa gostaria de tonalizá-las, então é feito uma tonalização, colocando é, sempre a cor que combine para o tom de pele dela, é, fazendo com que a areola fique mais evidente. Então esse é um segundo trabalho, tem trabalho de aumento de areola sadia, para as pessoas que têm areola muito pequena e querem aumentar um pouco, e tem também a reconstrução total, né, que a gente tem duas vertentes, primeiro as pacientes da cirurgia plástica que passaram por necrose e acabaram perdendo a areola, esse é um tipo de trabalho de reconstrução e temos aqui as pacientes oncológicas que fizeram a remoção total da mama então a gente reconstrói também depois de finalizadas as cirurgias é esse redesenho de areola que é tão perfeito que nem se percebe que é uma micropigmentação de tão real que fica. aí fora esses procedimentos nas areolas. ah, lembrando que homem também faz, tá gente? tem muito homem que faz ginecomastia e também fica com as cicatrizes e a gente pode fazer essa cobertura e a cada 100 mulheres, um homem tem câncer de mama também. Então, nós estamos aqui com a micropigmentação paramédica também para atendê-los. Aí depois vem as cicatrizes de abdominoplastia, é, cesarianas, enfim, diversas cicatrizes que a gente pode cobrir. Ou com uma tatuagem, ou tentando colocar um tom de pele mais próximo para que a gente meio que esconda, disfarce essa cicatriz. Então eu, Ana Savoy, eu só costumo trabalhar com esse tipo de trabalho é, sobre cicatrizes onde o sol não bate. Porque aí a resposta a longo prazo acaba sendo melhor. Eu sou muito procurada também aqui na clínica por pessoas que têm vitiligo. Então, é lógico que alguns vitiligos são tratáveis, são pigmentáveis, mas outros não. Então, sempre com acompanhamento do médico, é, nós vamos né, partir desse princípio, do tamanho da manchinha, para que a gente possa é, conversar, avaliar né, quais as vantagens e desvantagens desse procedimento. Bom, gente, isso é mais ou menos o que eu tinha para falar para vocês sobre a micropigmentação paramédica, que tem um campo imenso, vasto, então, assim, não existe o que a gente não consiga fazer com a micropigmentação. Então eu estou voltando para o YouTube, espero que agora seja para ficar com um pouquinho mais de tempo voltado aos vídeos, às informações, às necessidades que tanto o aluno como os meus clientes têm em saber alguma coisa. Então assim... Clica aí no sininho para você receber mensagem de quando eu gravar um vídeo novo. Façam as suas perguntas, compartilhem o meu canal, porque vai ser muito legal. E qualquer coisa que vocês quiserem me perguntar, eu tô sempre por aqui ou no Instagram. Beijo grande!